E aí, do Mar! Hoje é um dia muito especial, hein? Vamos ver se tudo que a gente fez nos carros deu certo, né? Amor? Ah, Passou os carros aqui no dinamómetro, já estamos aqui, ó, de nos feitos. O da Juliana já tá amarrado ali. O meu tá ali fora ali, ó. Mostra o meu. Muito importante hoje. Ah, muito importante ah, o meu. E aí vamos ver o que, que dá, né, ô oh, Deus? Vem com nós. Ele tá sempre do nosso lado, pode ter certeza. Se tiver que você vai ser, né, amor? É Nós pensamos é assim na vida. Se tiver que você vai ser, eu vou fazer É a adaptação, dele, as pegar. adaptações. Um monte de adaptação no carro. Já vinha mandando, pegamos um trânsito do caramba com o carro, vocês vão acompanhar aí. E. Tamo aí, amarrado. 100 quilômetros Acho até aqui, gente. né? Pô, queria. Ah, que a daí não tem como fazer um desafio, né? queria dar um prêmio pra quem acertar quantos cavalos vai dar. É verdade. Mas não tem como, que daí o cara assiste o vídeo todo e depois vai lá e comenta. O cara é sacana. <risos> Eu comentário. ia fazer isso, eu ia fazer eu Já deixa o seu comentário aí quantos cavalos vai dar. 1.6 esse carro, né? Pra quem não sabe. É isso aí. Esse carro é 1.6, todo original, não tem biela forjada, pistão na cabeçote original, turbina 42, 48. E é isso. O carro não tem mais nada. Café com leite total. Fechou? É diversão. Torce pela gente aí. Opa, 30. <risos> ah, oh, oh. 08 de pressão, é, 233 cavalos, né? Aumentação, mais um pouquinho. 09, 1 um quilinho. Antigamente eu tava com 1,1 né? É, 1,1 kg. 249. Porque que a gente quer, o carro tá ótimo assim, mas só pra dar mais um pelinho A é diversãozinha, é né? Diversão Ali que tô... Você confia? What? Fala do português, você confia? Você é louco É que eu sou casado dele também Que se não <risos> e investi muito ali Muito <risos> Esse cara é demais Esse cara é demais Não é puxando o saco não Mas quem conhece sabe o que eu tô falando Quem conhece ele de verdade, né, mano? É isso aí Sabe o que eu tô falando O cara é fudido Profissional demais fudido. Ó ele já vem com a oficina móvel, gente <risos> Ó A oficina dele, hein Pra quem não sabe, ele corre no Track Day Tá? Aqui, ó, o carro dele aqui é o Monza Sai tá lá na página dele, ó Portuga Motor Nervoso Você vai ver o Monza Top Top, top, top Quilo, meio mano. Ai meu Deus do céu. Já tá começando a me dar dor de barriga. A sambatinha da vida! Muito feliz, hein, mano. O carro da Juliana deu tudo certo. Tomara que o meu.